O que ele quer mesmo? Quero comer alguma coisa, já ah, que não tenho o que comer, vou ficar lambendo minha pelagem. Ei, vai ter comida hoje? Agora vou querer me lamber, porque esse momento nunca chega. Estou esperando há décadas Vamos rápido